oi oi oi oi eu sou a Sheila Ferreira Animani e mais uma vez estou com vocês hoje nós vamos dar continuidade no nosso vídeo da jardineira bunda rica de coelhinho nós fizemos no, na parte 1 um, no outro vídeo que está aqui, aqui o link está aqui embaixo nós fizemos a jardineira hoje nós vamos fazer o chapéu com orelhinha tá bom vamos lá fazer a nosso chapéu com orelhinha então eu vou estar ensinando vocês como colocar o arame o fio de luz eu não achei arame eu explico tudo isso no vídeo anterior no primeiro vídeo parte 1 da jardineira bunda rica eu explico tudo certinho eu, eu mostro os materiais que a gente vai usar tudo certinho então você vai aí no link clica aí que você vai ficar por dentro, depois de assistir ó, a parte da jardineira você vem aqui nesse e assiste o vídeo do chapeuzinho do bonezinho, caso você queira fazer só o bonezinho você assiste esse faz só o bonezinho de orelhinha eu aconselho fazer os dois porque fica um charme tanto para menina quanto para menino para menina você faz esses com os babado, bunda rica Aqui para menino você faz esse azulzinho que eu acabei de mostrar que também dá super bem, você coloca o pompom e dá super certo Ok? Vamos lá fazer a nossa nosso bonezinho então Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações Ok? E também compartilhe os nossos vídeos Assim nos dará mais ânimo, mais vontade de estar tá trazendo novas técnicas, novos modelitos para vocês E também nos acompanhe nas nossas redes sociais Nós temos Instagram, temos Facebook Eu também tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá e também pessoal se você não conhece os nossos grupos eu te convido a conhecer temos o grupo grátis facebook grátis lá eu disponibilizo um modelo a ah, por vez com tempo limitado para retirar de lá ok esse é o grátis o modelo mediante curtidas e inscrições no canal e temos o nosso grupo online o grupo que você paga 35 reais a primeira parcela e depois todo mês 15 reais. e eu disponibilizo todo mês o modelo com toda a nossa graduação e os moldes ficam disponível lá nos arquivos do grupo online do facebook enquanto tiver espaço no drive do facebook mas antes de retirar eu estarei avisando a todos ninguém será pego de surpresa estamos com mais de 16 modelos em todos os tamanhos lá disponível para você baixar e começar a confeccionar e eu estou à disposição de segunda a sexta para te ajudar a montar cada peça que está lá você entra e já tem todos os moldes em mãos ok Essa, você paga a primeira parcela me manda o comprovante de pagamento e eu já te adiciono e você já tem a disponibilidade e disponibilização de todos os moldes que estão lá ok e todos esses moldes estão lá é só você entrar vai achar todos esses moldes lá que maravilha né só entrar e montar sua própria confecção pet prestem atenção no depoimento da nossa amiga Marli Santos ela faz parte do nosso grupo online e prestem atenção no recadinho que ela traz pra vocês. Fala aí, Marli! Bom, vim aqui falar um pouquinho pra vocês do canal da Anemania Pet Mold. Uh, convidar vocês para se inscrever no canal dela, uh, para você que gosta de roupinhas pet, uh, que tem seus filhos de quatro patas, que gosta de fazer roupinha. Uh, então para se inscrever no canal dela convidar também uh, os familiares amigos todos para vir para o canal canal da cheila da Sheila Ferreira uh, ela ensina a fazer as roupinhas no canal né e também ela tem os grupos Todas que vem para o grupo ela ensina uh, ela tem um grupo também que é maravilhoso muito bom uh, aonde você uh, paga, é um grupo fechado, aí uh, você paga o, a mensalidade, a uh, primeira vez é 35 reais, uh, sendo que 20 é da inscrição e 15 é mensalidade, vem muitos mods, já tem bastante mod lá uh, uh, só um exemplo, o, o do moletom uh, eles são bastante tamanhos, né? Então, ele tem do RN até o 11. E depois tem aquele tamanho especial também, que é o, o PMG. Então, é... Olha, bastante molde mesmo. Vale muito a pena. Porque depois que você entra, né? Paga a mensalidade. Uh, daí, fica só 15 reais todo mês. é muito bom. Uh, e daí, toda dúvida também que tiver de... Das roupinhas também. Ela ensina. Ela dá todo apoio para fazer as roupinhas. Uh, tem bastante molde. São muito bom mesmo. Uh, eu tenho várias roupinhas já. Todas que eu fiz com o molde dela. Olha esses vestidinhos. Olha que coisa mais linda. Lindo. Perfeito. A calcinha. Olha só. Já imaginou? O seu filho de quatro patas com as roupinhas assim lindas. É, Parecia uma princesinha, né? Esse aqui... Isso aqui agora é o vestidinho do Réveillon. Olha só que lindo. Muito lindo mesmo. Esse aqui, ó, o smoke. Bem show. Muito fácil, prático de colocar no, no pet. Bem bom mesmo. Olha esse vestido aqui de Natal. um vestido Godet. Esse vestido aqui, ela tem o, o canal já ensinando já tem o vídeo esse aqui ó esse aqui é um de natal também mas é da o molde da vestida da mulher maravilha esse aqui também todo da mulher maravilha então é só usar a criatividade né esse aqui é o da mulher maravilha ó, que é o mesmo daquele desses outros aqui aí as meninas sempre brincam lá no no grupo que o vestido da Mulher Maravilha tem mil e o útil agradável, né? Utilidade. Olha este vestido. Capa, esse aqui também. Ela tem vídeo. Ensinando, nem todos ela tem vídeo, mas ela vai fazer. Esse aqui, olha, olha esse aqui. Que amor, todos os moldes dela. Ó, é muito lindo. Olha a camisa, gente! Olha isso, Linda, Né! Eles ficam uma graça. Ficam muito lindos. Esse aqui também, ó. Um capuz. Com capuz. Um moletom de orelhinha. É um mais lindo que o outro. A capinha. Esse aqui tá bem, bem pequenininho. Olha este aqui. É a mesma daquela ali, só que... Maior, né? Olha. Essas são lindas. Esse aqui da... Que era do Halloween. Olha. Gente, eu não sei se vocês que fazem as roupinhas pet é igual eu. A minha primeira peça eu não consigo vender. Olha isso. Eu deixo pra peça piloto. Eu até vendo. Mas só se eu for ser muito obrigada a vender. Se o cliente não quiser esperar. Senão eu guardo. Porque é, pra mim é uma relíquia. Olha, olha isso. Daí eu deixo com uma peça piloto. Daí a gente mostra pro cliente as bandaninhas, ó. Todas do molde dela, mais linda que a outra, olha só camisa, As roupinhas são muito linda. Olha a graça do vestidinho, é uma lindeza, né? Tudo muito lindo. Olha esse aqui, é divinos, né? E muitos outros daí também que eu já fiz, que eu já vendi. Então vim aqui convidar vocês para vocês virem para esse mundo pet, né? Então esse foi o recadinho da nossa amiga Marli Santos. Ela faz parte do nosso grupo online e essas fotos que estão aparecendo aqui para vocês na telinha são o Benjamin e a Morgana. São os filhinhos da Marli Santos dela mesmo e o filhinho Benjamin da nossa amiga Lígia que também participa do nosso grupo. Então, gente, venha participar com a gente no nosso grupo É só me chamar online, o meu, o meu telefone, meu Facebook, tá tudo aqui embaixo É só me chamar e eu explico como funciona, ok? Vamos lá, então, fazer a nós, o nosso bonezinho para acompanhar a nossa jardineira né? Para ficar bonitinho, assim como a Morgana e o Benjamim, que estão com o conjuntinho completo Antes, roda a vinheta aí Agora vamos fazer o boné. Tá aqui já, as coisas que nós vamos usar pro boné. Vamos pegar o gorro. E vamos passar um filete aqui nesse buraco aqui. Se quiser passar da cor da jardineira, vai ficar legal. Eu vou passar tudo branco, tá? Mas também dá para fazer da cor da jardineira. Filete aqui no mesmo esquema Dobra uma vez pra dentro Outra vez pra dentro e dobra no meio É só passar ao redor, tá? O capuz ele tem que ser espelhado Então sempre cuida disso Ele tem que ser espelhado Então vamos passar filete aqui ao redor mesma coisa com a outra parte Assim. agora nós vamos juntar o capuz aqui passar uma costura aqui até aqui ok Vira direito Ficou assim O nosso molde Ele tem toda a marcação, ó Orelhas Então aqui você vai fazer um pique Pra você saber que a orelha você tem que colocar aqui E até aqui É porque é a aba do teu boné Então Aqui tá os piques. ó Aqui vai a orelha E até aqui é a aba do boné ok? então vamos fazer a orelha agora, reserva esse aqui e vamos fazer a orelha pega a orelha pequena são quatro, você vai pegar duas em duas virado agora vamos pegar as orelhas grandes são quatro também vamos pegar duas e vamos pegar as orelhas pequenas aqui ó ok deixando sobrar aqui embaixo pra você depois a hora de pregar na peça não escapar Pegada a orelhinha aqui, a gente vai pegar a outra parte branca. Vira também. mesma coisa com a outra. Feito isso com as nossas orelhas, nós vamos pegar aquele fio de luz que eu mostrei pra vocês. medir aqui. deixar ter que deixar menor. Dobro o fio assim e coloca dentro da orelha grande. E o fio ele vai ficar assim: ó. Você vai arrumar ele bem e vai colocar ele maior. Cortei demais. Vai colocar ele em cima do lado de cá do pé da máquina. Ó gente, ficou assim ó. Aí depois, ó Ele dobra ele Ok? Então ficou assim Você coloca o, o, a, o pé Desse lado aqui Você coloca em cima do fio E a agulha passe Rente ao fio se você preferir passar a costura antes, a costura ali que caiba o fio que você tem em mão, aí você passa a costura e daí você só vai... Colo... É mais complicado, mas daí você só vai colocando o fio assim, ó. vai ajeitando. O ruim é aqui, é hora de virar aqui, mas também dá, tá bom? Mesma coisa com a outra. A orelha ficou assim. Você dobra, ok? Essa é a ideia que a Lígia nos deu pra fazer essa peça. Tá, a orelha é dessa peça. Agora, eu vou tá colocando as orelhas aqui nesse pique. Eu quero que elas fiquem assim. Vou tá colocando aqui. Aqui, onde eu tô colocando a mão, não tem fio nenhum. Então, é aqui que eu quero ela. Eu não quero que pegue o fio pra não machucar o meu cachorro e pra não quebrar a minha agulha, né? Pra ela parar de pé, depois nós vamos passar um pontozinho nela aqui. Ela vai ficar de pé. A única função é pra ela estar tá torcendo a orelha. Deixar a orelha dobrada. Orelhinhas prontas. Depois, a gente vai dar um pontinho para segurar. Que a única função de, do, do fio da orelhinha aqui é ela dobrar. Ela vai dobrar. Agora, vamos para a próxima etapa. Aqui, agora, nós vamos reservar esse aqui. Vamos reservar o chapéu e vamos montar a aba do boné. Ó, as duas de malha, coloca em cima das da ou do do EVA que tu vai ter, ou do EVA ou desse tecido que eu usei, que é o tecido da cama. Eu já vi que muitas conseguem comprar esse tecido, então esse tecido é ótimo para fazer essas peças. Mais consistente, mais dura esses aba de chapéu, sapatinho Essas coisas é ótimo Então, vamos montar E daí, só passar uma costura aqui e virar, tá? Aqui você vira Eu não presponto Mas se você quiser prespontar, pode prespontar Eu não presponto, que ele fica mais durinho E daí, eu já prego já dou uma segurada aqui, ó. Já passo uma reta aqui em cima, juntando as três partes aqui pra ficar firme. Então, ficou assim. Agora nós vamos pegar a aba no chapéu. Meio, meio. O meio aqui já é na costura, não precisa nem fazer pica a gente já sabe que é aqui no, nessa costura aqui o meio. A gente coloca a aba aqui e costura ela aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai prender essa orelha aqui, aqui, ó. Dá uma dá um pontinho nela, aqui assim, ó, pra ela ficar assim de pé, ok? Aqui, ó. Um pontinho aqui e aqui. Ela já tá presa, pode ver que ela já tá durinha já... Olha, ela já tá presa Aqui você pode virar ela, ó, ela vai ficar Agora a gente vai passar o filete aqui Vamos começar aqui, ó, vamos passar aqui Vou até passar da cor diferente Mas vocês podem passar o branco tranquilo, tá? Aqui já foi colocado aqui. Agora a gente vai fazer, vai passar filete no resto que falta. Ó, vai pegar o filete aqui, vai deixar sobrar um pedaço pra amarrar. E aqui vai vir passando filete até aqui e deixar sobrar um pedaço. Ficar qualquer dúvida vocês, entre em contato comigo. E eu tiro todas as dúvidas. Aqui já deixa sobrar. E pega daqui, ó. Ó. Encaixa, encaixa esse filete aqui e desse outro aqui. Eu já fiz questão de fazer de outra cor para vocês saberem como que ficava. Está pronto o nosso boné do coelhinho. Então, o nosso boné do coelhinho está pronto. Aí, se você ainda não assistiu o vídeo da jardineira, vai nos links aqui embaixo. Que você vai achar o vídeo da jardineira para fazer conjunto com o chapeuzinho do coelhinho ok vai lá e vê o vídeo da jardineira e depois assiste e depois faz o, o bonezinho se você quiser fazer só o bonezinho beleza mas fica lindo as duas peças juntas então esse foi o do bonezinho olha só a jardineira também na, a jardineira que a gente fez no outro vídeo. Então você assiste o vídeo da jardineira também, não deixe de assistir o vídeo dessa jardineira para você fazer o conjuntinho para tá tirando aquelas fotos show de bola agora para Páscoa, OK? Olha só como é na barriga. Fica lindo essa peça, que é linda. Olha para menino aqui, ó. Não precisa fazer os babados no bumbum, só o pompom, olha só e dá para fazer para o machinho também tranquilamente dá para fazer para os machinhos também olha só se você quiser fazer só esse bonezinho que o seu cachorro não gosta de roupa tu acha que não vai conseguir fazer você pode fazer só o bonezinho também dá só faz o bonezinho para tirar a foto agora para Páscoa para postar no Facebook no Instagram ou se não faz o conjunto Faz o conjunto e tira aquelas fotos lindas, ok? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí. Compartilha esse vídeo, compartilha todos os nossos vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Também temos nossos, nossas páginas social, Facebook, Instagram. Eu tenho meu Face particular e vou amar te encontrar por lá. Você pode mandar o, o, a solicitação que com certeza eu vou estar aceitando você lá, ok? Se você não conhece o nosso canal, todos os nossos vídeos, faça um tour pelos nosso canal. Você vai em vídeo e ali você vai encontrar todos os vídeos. Tem fantasia, tem cama, tem muitos vídeos ainda. E pessoal, o vídeo da jardineira está aqui embaixo, no link aqui embaixo, tá? Nesse a gente fez o chapéuzinho da jardineira, está aqui embaixo, então rola aí para baixo e acha o vídeo passo a passo da jardineira bunda rica coelhinho e clica ali para você aprender a fazer a jardineira para estar tá fazendo o conjunto completo okay. e no vídeo do little street tem um desafio para o pessoal do grupo público o grupo grátis animania pet o desafio que tem que ter 20 comentários naquele vídeo escolhendo entre essa jardineira e outro vestido também de Páscoa. Eles tem, vocês têm que colocar o comentário lá, quando chegar a 20 comentários eu vou estar tá colocando ou esse molde ou outro molde lá no grupo grátis tamanho 3, tá? Então, vai lá, comenta lá qual molde que você quer. Assiste o vídeo, vê bem certinho como funciona o desafio. E vai lá e comenta. Eu quero um molde tal. Eu vou estar tá colocando lá assim que fizer 20 comentários. Que tiver 20 comentários, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei o resultado. E até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau.